Hey you, what's up? E agora a gente vai começar a nossa 38 oitava aula. Essa aula que, na verdade, ela é uma continuação da nossa aula anterior. Né? Nossa aula anterior foi sobre passado progressivo. Essa aqui é quando você utiliza passado progressivo e passado simples na frase, e ainda quando você acrescenta o while and when na frase. Então, é uma aula tranquila, uma aula simples, mas que você precisa do conteúdo da aula anterior. Se você não assistiu a aula anterior, eu super recomendo que você assista, porque aí vai fazer mais sentido, você vai entender melhor o que eu vou explicar na aula de hoje, ok? Mas antes de começar, eu preciso saber... Você já está inscrito no canal? O que você que está esperando? Vai lá, se inscreve rapidinho, clica em se inscrever, clica em ativar o sininho e assim você vai me deixar super, mega, hiper, ultra, giga, power feliz. Ok? Lembrando que a gente também tem PDF MP3 para você poder baixar e fixar o conteúdo aqui dessa aula. Ok, mas sem delongas, bora começar aqui nossa aulinha. Vamos lá, aqui eu trouxe só isso aqui para poder contextualizar uma frase pra, de contextualização. Uh, when I got outside... When I got outside é quando eu saí para fora, ou quando eu saí... The guy was riding away fast on my bike. Então, o que, que ele está querendo dizer aí? Que o cara estava andando de bicicleta rápido na bicicleta dele, né? Na, on my bike, na minha bicicleta. Então, o que, que você precisa ver? Que eu tenho aqui, olha... When, when I got outside. Quando eu saí... Tá? Então, eu tenho duas ações no passado. Oh, I got outside, quando eu saí. E aí tem uma outra ação também no passado. The guy was riding away fast on my bike. O cara estava correndo rápido de bicicleta, entende? Então, são duas ações. Eu saí e o cara estava andando rápido de bicicleta. Estava fugindo rápido de bicicleta. Duas ações no passado. Então, o, o passado progressivo, ele conversa muito com o passado simples. Quer um exemplo? When my mom arrived... Quando minha mãe chegou, I, I was cleaning the house. Então, quando minha mãe chegou, eu estava é, limpando a casa. Então, eu tenho duas ações no passado. Ela chegou e eu estava limpando. Okay? Qual que é o objetivo, então, de usar essas estruturas? Vamos aqui no, no thing. Complete the rule. We use, we use the simple past. Nós usamos o passado simples. que Nesse caso aqui é o arrived. Deixa eu marcar aqui para você. Nós usamos o passado simples para uma ação curta que interrompe uma ação mais longa. Qual que é a ação mais longa aqui? Was cleaning. I was cleaning. Ok? Essa é a ação longa. Dá uma ideia de que está acontecendo há algum tempo, né? Todo o, o presente contínuo, o passado contínuo, ele dá essa ideia de que é uma ação que está acontecendo já há algum tempo e ela foi interrompida por uma outra ação curta. Poxa, eu estava lá limpando, já tinha um tempinho que eu estava limpando a casa e pá, mamãe chegou. E aí, né, virou bicho porque eu não tinha terminado de limpar ainda e tal. Alguma coisa nesse sentido. Então você percebe que é uma ação longa sendo interrompida por uma ação curta. Ok? Ó, we use the past progressive for the longer action. Então nós usamos o passado progressivo para uma ação mais longa. Então é só isso que você precisa saber. Passado progressivo, ele dá uma ideia de uma ação mais longa. É, passado simples é uma ação mais curta. Curta, que começou e terminou muito rápido, entende? Então, essa ação curta interrompe essa ação longa, beleza? Bora continuar aqui para você poder fixar melhor isso que eu estou explicando. Ó. Watch out. While must always come before the longer action in the past. Isso aqui é muito importante, gente, que eu vejo muito aluno errando. Ó. O que está que falando aqui? While. While, porque são duas palavras que a gente está aprendendo agora, né? Deixa eu colocar aqui. When, que é o nosso Quando. E o while, que pode ser traduzido como enquanto, significa enquanto, tá? Essas duas palavras são muito usadas com o passado progressivo, tá? Elas conectam duas ações no passado, elas ajudam a conectar. Então, o que está sendo dito aqui? Que o while, o enquanto, deve sempre vir antes da ação longa no passado. Quer ver exemplo? Olha aqui, ó. O while, tá vendo que ele tá vindo no início? They were watching a video. Então, a ação longa é They were watching a video. Então, a regra diz o seguinte, que esse while tem que vir antes da ação longa. E aí, só depois vem a outra parte, ó. Someone burglarized the house. Alguém roubou. Então, enquanto eles estavam assistindo é, vídeo, alguém roubou a casa. Você não pode fazer do jeito que tá aqui no, no, no not. ó. not While someone burglarized the house, they were watching a video. Enquanto alguém roubava a casa, eles estavam assistindo um vídeo. Você não pode, porque o while, o while, ele tem que vir é, antes da do passado progressivo, antes do passado progressivo, tá? Então anota aí no seu seu caderninho, no seu bloquinho de notas, porque é essa a construção while plus while mais o passado progressivo, tá? Nunca você pode colocar o while mais o passado simples, porque observe que essa frase que, ó, while someone burglarized é passado simples, então ele, o while não vai com o passado simples, ele vai junto, ele vai antes da ação contínua, do passado contínuo, né? Ou do passado progressivo, como você preferir. Beleza? Bora praticar deixar um pouquinho, então, para isso fixar melhor. Eu tenho aí esse exercíciozinho, top das galáxias, aquele exercício maroto, para poder te ajudar a fixar mais. Mas esse sabe que você tem que colocar a mão na massa, né? Você tem que praticar realmente para poder fazer sentido para você. Vamos lá, então. Ó. Complete the sentence with the past progressive or simple past form of the verbs in parentheses. O que, que você tem que fazer? Completar essas frases com o um passado simples ou passado progressivo de acordo com os, os verbos que estão entre, entre parênteses, tá bom? Olha aqui o um exemplo. O verbo que é watch. E aqui é here. Então, I was watching TV when I heard a strange noise outside. Aqui, gente, você tem que fazer um trabalho de análise. Você tem que perceber o seguinte. Qual que é a ação longa? O que está acontecendo há mais tempo? Qual que é a ação curta? Que só serviu para poder interromper a ação longa. E aí, se você sabe, se você identificou a ação longa, você sabe que é passado progressivo. Was ou were mais o verbo é ING. Se você sabe que é uma ação contínua, é passado simples. É só ir lá e conjugar o, o verbo no passado simples. Lembrando que se o verbo for regular, né, basicamente se acrescenta é D ou I é D, conforme a variação, ou D. Se for irregular, você tem que se lembrar, então, como que esse verbo fica na, no passado simples, na, no, por ele ser irregular. Vou lá, então. Então, dê pause nesse vídeo. E aí, realmente, coloque a mão na massa para você poder... É, entender e fixar melhor esse conteúdo. E aí, daqui a pouquinho, eu já volto para poder explicar para você como que fica essa estrutura aí. Alright? Então, vamos lá. Acreditando que você realmente deu pausa e fez o exercício, vamos fazer as correções aqui. Ó, número 1. While we... Dinner... The phone... Tananã. Então, enquanto nós jantávamos, o telefone tocou. Então, a gente consegue, pela traduzindo mesmo em português, você consegue perceber qual que é a ação longa e qual que é a ação curta, né? O jantar, estar jantando, demorou mais tempo. Então, por isso, fica while we were having dinner. Enquanto nós jantávamos, o telefone tocou. Então, aí, o rang, ele é um verbo irregular. E aí, no passado, ele fica rang. Ok? Número 2. They, tananã, surfando, surfa, surfava, não sei. When they, tanan, see the dolphin. Então, qual é a ação longa? Eles estavam surfando, eles estavam surfando quando eles viram um golfinho. When they saw the dolphin. Você sempre tem que fazer uma análise da frase, observar. Cara, isso aqui é uma ação longa ou uma ação curta? Para você poder identificar, então, qual que vai com o passado progressivo e qual que vai com o passado simples. Tem que analisar, não tem jeito. E aí é só por meio da, da prática, do estudo, né? Tem que, tem que fazer bastante exercício para você poder entender e pegar o jeito aqui de, de responder esses exercícios. Número 3, Karen stand outside the bank when the robbers ran out with the money. Então, a Karen estava é, esperando do, do lado de fora do banco quando os assaltantes, os ladrões, ran out, é fugiram com o dinheiro. Então, aqui a gente já sabe que o was standing, né? Ela estava esperando, é uma ação contínua. E o ran out, que é o fugir. Lembrando que o ran é um verbo irregular. Quando ele vai para passado simples, ele vira ran. Número 4, Jason -na -na, play video games when -na -na, call him. Então, o que, que ele estava fazendo? Ele estava jogando videogame. Jason was playing video games when I called him. Quando eu liguei para ele. Call é um verbo regular, é só colocar o ed. Número 5, while the children -na -na, am -na -na, an mail Então, enquanto as crianças o que, que as crianças estavam fazendo dançando enquanto as crianças estavam dançando M, M sent an e-mail então ela a M enviou um e-mail observa sempre a ação longa e ação curta ok ação as crianças estavam uh, dançando algum tempo ela só foi lá e enviou e-mail seis uh, I -na -na, the car when that -na -na, home então qual que é a ação longa aí was washing eu estava lavando o carro quando Papai chegou em casa, and dad came home. Come, verbo regular, quando ele vai para o passado fica came. Gente, eu sei o seguinte, que uh, se você nunca fez exercício de gramática, principalmente nessas pegadas aqui, começa a embolar um pouquinho o cérebro, porque você tem que separar a frase, tem que analisar qual que é passado contínuo, qual que não é, e aí você tem que praticar mesmo. Por isso que eu falei, é importante você colocar a mão na massa, não é só assistir a aula e esperar acontecer o aprendizado, aí você precisa ser um estudante ativo. Igual aqui. É, a gente terminou a nossa aula, você precisa o seguinte, baixar o PDF, baixar o MP3, treinar, praticar. Não foi suficiente? Volta para essa aula, assiste mais uma vez, força o seu cérebro mais uma vez, é, baixa o PDF de novo, faz de novo exercício, não ficou claro? Coloca aqui nos comentários que eu vou responder, vou tirar suas dúvidas, ainda não ficou claro. Procura no Google, procura atividades de passado progressivo em inglês. Tem vários outros professores também, deixam disponíveis aí. No nosso blog mesmo, da English Experience, tem várias atividades para você poder baixar. Não é só isso que tem. Então, se tem muito conteúdo. Mas, assim, você precisa assumir uma postura de autorresponsabilidade, responsabilidade de ir atrás do, do aprendizado, do conhecimento. E não só esperar ela, sei lá, milagrosamente cair do céu aí e você aprender isso daí. Então, assim, esse é o meu principal conselho, eu falo isso para todo mundo. Você quer aprender uma língua nova? Então, tira da sua cabeça que vai ser um professor, que vai ser um curso, que vai te ensinar. É você que vai se ensinar. É, é, eu acredito muito no autoaprendizado, é você sempre se ensinar. O professor, ele só é um mediador, ele vai facilitar algumas coisas, ele vai te dar um material pronto, ele vai te auxiliar, mas no final das contas, quem vai aprender mesmo... É você, é você que vai se ensinar, tá bom? Então esse é a minha dica e meu conselho de hoje. E aí, lembrando, não se esqueça de se lembrar, se você não está inscrito, corre lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, chama o coleguinhos, os priminhos, uh, o paizinho, a mãezinha, os contatinhos, contatinho sempre dá certo, né? manda lá no WhatsApp e convida aí para poder se inscrever no meu canal. Ok? So that's it, guys. See you, bye bye.